E já fazer vezes for necessária E quantas vezes for necessária Pra mim nunca mais jaguejar Não vai ser contra você Enquanto conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda pra entender Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a mão na ponta pra explodir Se você pisar nele eu me fumo Todo esse jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu, Só que sou eu. Porque eu que decidi os três erros é. Tá igual o que eu vou te bater, eu sem vontade O um Prado já tá no caminho yeah. Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te mate, eu tô sozinho Sabe tudo que já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que esteve aqui Que eu te bato o dia inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vou fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou ganhar primeiro Demorou ah! parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e então, uma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem pra calar a sua ah! yeah, Eu você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game, joga o jogo valendo não game Que eu deixo você sem só gameplay ah!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 Tá vendo só que você marca a touca, É meio tiro de meia bala De meia palavra MC meia boca é, é, é, é, é, é, é. MC meia boca que ganha de você te fala liado Já que você tá falando que sua palavra Sua atitude não fecha sua boca que Seu poeta calado é, é, é, é, é, é, é. Sabe? Uma hora que eu vou, posso pisar e em 30 minutos tô um pião da mente sozinha Você nunca tá percebendo o quanto você é ridículo Eu ganhei de você, olha a gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poeta calado livremente não mente, não criado tudo. É, mundo Deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que nesse pedido na batalha, você só vai ficar de conversa me interessa, só profecia virou promessa Não promessa, posso profeta ah! Eu sou Rodrigo, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação ah! Ah! o nota do apocalipse é quem foi igual ex, eu hoje o anjo do seu eclipse. O apocalipse, sabe que agora ele se está mostrando? Ele falou que é o problema do século, me desculpa sua queda do ano. Eu não que é o problema do século, agora a palavra na minha boca. Tá vendo como você fala muito, na real você é o toca, porque você é o apocalipse, é o cavaleiro da morte. Chupa o bobeira, cadê o seu sete mandamentos do hip hop? Caso, eu sou do interior e cavaleiros sempre anda de cavalo. E sabe que eu tô batendo nesse bicho agora, nunca que eu faço feio. Só link quebriou e pode avisar pra esses caras da capital que minha charrete tá sem freio. Você é zoado, você é fraco, mano. Não curta só carateia. Você já dá hora ser é seriado, mas agora a sua cena quebra. Porque você não tem a ideia, mano. Por mim você já vazava. Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa placa, bate pra é só conversa, você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque. Então tenta, quebra as minhas duas na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawk. Oh! Seu pensamento é fraco porque você não serve. Você acha que você é o Cris porque seu pensamento é da quinta série. Eu vou no tranquilo porque quando eu rimo, Mike teve. Se acha que é da hora, a realeza, baixa a bola pra pep. Rimando que aqui é ponta de lança. Quinta série, rap é minha matéria. E hoje eu te ganho, que a noite é uma criança. Oh! E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme, sempre em frente. Oh! E quando eu tô falando, vai tá vivendo a vida. Porque eu aprendi com uma senhora, a luz do dia. Oh! Com uma senhora, a luz do dia. E tá ligado pra senhora, nós é a companhia. O um adolescente perdido aqui na reflexão minha voz vai ser a inspiração É a inspiração aqueles que não servem, não sabem o que é o rap Acha que a vida é clock, bunda e trap Sim, você te mais inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar como vencer o magrão Eu sei o teu rap, agora eu vou falar Nessa fita tio agora Eu vou ter que te matar O rap é eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer e abrir Já é MC tranquilha afiado, chego fazendo uma improvisado. Já escolhi um mano para poder amassar, aí desse lado. E eu fiquei pensando legal, mano, se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar pra Esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava, tava me assistindo do peso. Não é porra nenhuma aqui, eu vim do rio e você é só um piche. <risos> Não, eu sou caramelo, você é zoado Se você queria o prato, por que não desafiou, mano? Quando teve uma oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os que eu ponho sendo pra metade Nunca eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mesmo começo Oh! O pique de mob bem bater. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Esse cara é o ataco, o meu álbum tá cheio, eu tô colecionando fraco. Rima Zulalote, se coleciona fraco, não tem figurinha forte. Funk de tristeza, a rima é clássica. Se tu quer ter figurinha, tu separa cinco páginas. Cinco páginas, como que pode? Você vai rimando comigo, mas você se pode. Você não é rap, você é uma paródia. E é de fraco em fraco, fraco em fraco que eu botei o meu exódia. É, só que o verso vem até o sujo Do batalhão com o dragão, preuco dos olhos da Você. Só que hoje é o dia que a máscara vai descer Diferente do Alê, o que vai que nunca treme? Cê veio pra São Paulo, bota a cara, Mr. Mouco <risos>